Não tá, não, tá forte na é E é isso, pessoal. Aqui é Carol do Elefante Literário. E hoje eu vim falar de um dos meus livros favoritos: Que é o Interlúdio de James Maxill o é um livro, ele é escrito por James McSeal, que é brasileiro, é um gaúcho que mora já há algum tempo na Inglaterra E hoje em dia ele é uma referência na área de storytelling e consultor literário Então é um dos mais conhecidos do mundo, inclusive a narrativa dele, já vou dando um spoiler aqui, que é muito, muito boa O livro conta a história de uma família americana que vem para o Brasil mais ou menos na década de 70 A história, assim... Basicamente acontece na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que inclusive eu conheci no ano passado. A única coisa que o leitor sabe de início é que essa família é mormon, que é uma religião muito tradicional e tem várias peculiaridades. A história começa com Lázaro, um jovem que ensina inglês, sendo contratado para ser tradutor do filho dessa família, que é o Denis. A princípio ele não sabe muito sobre a religião, na verdade ele nem entende o que são mormons ele não sabe nem da existência e aos poucos vai conhecendo essas peculiaridades dessa família, dos costumes e meio que se adaptando para poder conviver com Denis. Isso acontece porque na verdade Denis e Lázaro, em pouco tempo, acabam se apaixonando e uma sexualidade ela não é muito bem vista pelos mormons. Dessa maneira o que ele faz, ele acaba se convertendo a religião, porque ele entende que é a única maneira dele poder estar sempre com o A princípio, eles conseguem viver esse romance secreto, muito... assim, é meio tranquilo, vivem juntos e tal. A família do Denis passa mal Lázaro, só que na cabeça deles, óbvio, eles são apenas amigos, assim, muito amigos e praticamente irmãos. Até aí a história se passa muito bem, enquanto eles estão nesse romance secreto Só que, lógico, o pai do John, o pai do Dennis, acaba descobrindo E aí é que começa a parte mais séria da história mesmo Em paralelo, existem personagens muito peculiares, como o melhor amigo do Lázaro Que eles têm uma relação muito, muito, muito bonita Eles, sei lá, fazem tudo um pelo outro Inclusive, ele também é gay e não é bem visto pela família do Dennis também. Enfim, tem vários personagens que meio que desafiam essa aprovação, digamos assim, do, da família do Dennis. A partir do momento que o pai descobre esse romance, ele acaba levando o Dennis de volta para os Estados Unidos e fazendo uma coisa que eu tô muito na dúvida se eu falo ou não. Eu acho que eu não vou falar. Vou deixar. É uma coisa bem séria que, assim... Ela... praticamente ninguém imaginaria que um pai seria capaz de fazer isso com o próprio filho Mas ele acaba levando para os Estados Unidos e Lázaro fica no Brasil sem entender nada E sem saber por que, que o Denis foi embora Na cabeça dele ele, ele foi embora, né? E ele fica sem entender por que isso aconteceu Passam-se os anos Ah, um detalhe Um detalhe é que esse livro ele conta a história de mais de 30 anos então eu não tô nem perto de, sei lá, contar alguns spoilers. Isso é uma parte não tão grande da história, então... ok. A partir daí, a narrativa, ela se torna alternada. Parte contada por Lázaro e outra parte contada por Denis. Com essa narrativa dá pra perceber que o Lázaro, ele tá muito mal. Ele fica devastado pela, pelo rompimento desse relacionamento. E por outro lado, com essa narrativa... Alternada, a gente consegue perceber cenas que eles quase vão se reencontrar e a partir daí o grande lance é esse. Eles ficam nessa situação de quase encontro, fazendo com que o tome meio que torça para que dê tudo certo para eles dois. A gente também percebe que o Dennis, com a saída dos Estados Unidos, ele acaba que vira um escritor de grande sucesso. O Lázaro acompanha isso, eles indiretamente sabem, mas ele Continua sem entender porque que Denis não procurou e tudo mais Bom, eu acho que o que eu posso falar é, é isso, basicamente, sobre a história E, assim, eu adoro esse livro, como eu falei, é um dos meus livros favoritos Um assunto que me chama muita atenção é essa espécie de questão De até onde o ser humano é capaz de ir por defender ou por acreditar em alguma coisa Eu praticamente não conhecia o que eram os Mormons. Não que eu saiba agora, mas deu pra ter mais ou menos uma noção de como eles pensam e tudo mais Eles são realmente bem... bem conservadores Esse livro foi uma indicação de Tati Leite, do Cabine Foi um dos primeiros vídeos que ela fez e logo de cara eu interessei pela história Foi bem difícil encontrá-lo, a princípio Mas ele foi reeditado agora pela Abaju, se eu não me engano, editora Abaju. Tá com uma nova capa, inclusive E ele tá mais fácil de ser encontrado, então Fica a dica aí pra, pra, quem, pra quem se interessar em lê-lo. É basicamente isso. A última observação é que esse livro não é um livro leve, de forma alguma. A narrativa dele é bastante pesada. Tem algumas cenas fortes, até porque são temas muito polêmicos. Mas vale muito a pena a leitura dele, de verdade. Eu costumo dizer que ele é... Eu, eu tenho uma sessão de livros que eu classifico como livros que você lê uma determinada cena e você precisa fechar e andar pela casa, pra refletir da... sobre a vida, porque, sério... Gente... Sério, amor. Amor, por favor. Amor. Inclusive, a frase da capa do livro é Quando nada é o que parece ser, as palavras ganham significados contrários. Fiquem com essa, viu? Eu dizer isso. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter passado um pouco da vontade que eu fiquei a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse livro. E se eu não passei, leiam mesmo assim, porque é muito bom. E se vocês gostaram, dá aquele joinha, assim, pra ajudar. Se você não gostou... Dê um joinha se você quiser ajudar a divulgação, se não quiser é também se fechar, não tem problema nenhum. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, que você, vai receber pelas notificações... oh, que você vai receber as notificações primeiro. Então, já fica por dentro do que tá rolando por aqui. E é isso, acompanha a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui pra vocês. Até a próxima, valeu. Ai, que nervoso. Tô bem novo.